A gente está vivendo uma encruzilhada da história, onde um governo de extrema direita ele ataca a nossa liberdade, ele ataca a nossa diversidade, ele ataca o nosso afeto e também um governo que quer cortar e acabar com o um papel estratégico do Estado no financiamento da educação e nós só podemos dar uma resposta para esse governo, que é a luta concreta nós vamos resistir na Câmara Federal, vamos resistir na Câmara Distrital, em todos os espaços institucionais. Mas só a nossa luta organizada, dando as mãos no concreto, quando a gente saiu da eleição muita gente falava ninguém solta a mão de ninguém. Isso me parece uma fala às vezes abstrata, mas agora é concreto. A defesa da educação pública brasileira pede que a gente dê as mãos e lute em defesa da universidade, em defesa da educação, em defesa do ensino básico, que eles também cortaram, e do ensino superior. E por isso que estamos muitos e muitas aqui nessa luta.